Essa oficina que a gente está finalizando hoje, ela começou aqui no dia 10, para a gente discutir dois temas, educação e sustentabilidade. Com o objetivo de, no futuro, a gente construir essa proposta de plano de vida é um documento que ele vai ser divulgado, ele vai dar essa possibilidade do Estado brasileiro entender melhor o que eles querem para a vida deles. E melhorar um pouco a qualidade de vida dos povos indígenas que hoje se encontram no abrigo. Jovens, mulheres, homens, anciãos, Vão estar desenhando a visão deles de futuro. Por meio dos dibujos que vocês têm, demonstra como são vocês. É um momento rico de informações, uma troca de conhecimento. Queremos que esta história se convierta em uma realidade.